E aí, beleza? Ezequias Relogioeiro com mais um vídeo. Eu comprei um relógio novo, Ezequias, e ele é bem preciso. Quanto tempo essa precisão pode durar? Ou eu fiz uma manutenção e o meu relógio ficou bem preciso. Quanto tempo essa precisão pode durar? Vamos trocar ideia sobre isso hoje. Vai curtir. Para quem não sabe o que é precisão de relógio, ainda não conheceu esse tema, não viu falar sobre isso, eu fiz um vídeo sobre a precisão, tá aqui no card, você pode clicar. Falei sobre a precisão, quais são as aceitáveis, as ideais, falei sobre isso já. Então, se não sabe, pode clicar aqui para você ver. Outra coisa que você precisa saber, antes de entender sobre a precisão, é que você precisa dar um like aqui antes, comentar também, se inscrever no canal. Antes, antes de ver o vídeo, tá? Já... De uma vez, você não esquecer, senão você não aprende aqui não. Beleza? Mas, resumindo, a precisão de um relógio é o quanto ele adianta ou atrasa diariamente. É medida por dia. Em segundos por dia. Então, aí vem a pergunta. O menino comentou aqui no comentário. Quem foi mesmo? Esqueci. Vai falar o eu nome do eu cara. Eu só peguei o um nome comentário. Não, porque eu sei que na verdade eu tô... Ah tá, eu... tem um rapaz que comentou aqui no vídeo. E quanto pode durar... Essa precisão do relógio. Quanto tempo ele pode passar a não ser preciso pode acontecer de variar muito essa precisão. Vou conversar sobre isso rapidamente com vocês. Alguns quesitos técnicos e de usabilidade podem fazer mudar essa questão da precisão do relógio. Vamos falar de alguns pontos principais. É, primeiro, a qualidade do relógio pode fazer com que ele dure mais. Tempo a precisão, ou seja, demora mais tempo para precisar de mexer na precisão, regular, lubrificar A lubrificação bem feita, mesmo relógio bons, relógios bons, a lubrificação bem feita pode interferir na, na precisão A forma de usar o relógio, o perfil de uso, se movimenta muito, se sofre impacto Se, se é, sofre muitas alterações de temperatura, pode interferir na precisão do relógio. Esses são os, os principais pontos que podem interferir. Por que isso pode acontecer? A qualidade é, é uma coisa mais óbvia. Se o relógio for um relógio com material de boa qualidade, bem lubrificado, automaticamente a tendência é que esse relógio dure mais tempo sua precisão, o seu funcionamento, e do que um relógio que tenha menor qualidade, que seja material mais inferior, com a lubrificação mais inferior. A primeira coisa que, que interfere diretamente no tempo que essa precisão pode durar é a qualidade. Às vezes você compra um relógio de um preço bem tranquilo, bem barato, e, e ele tá legal, um relógio bem preciso, você fala, nossa, eu fico impressionado, um relógio muito legal, bem preciso. Mas passa pouco tempo aquele relógio, a precisão já não tá a mesma coisa. Eu tava dando, por exemplo, 10 segundos por dia e de repente o relógio passa a dar 40 segundos por dia, passa a dar 50 segundos por dia ou menos, ou para mais isso a qualidade interfere nessa questão do, do mecanismo durar mais a precisão porque os materiais que são fabricados, os metais que são fabricados a máquina quanto melhor a qualidade ele vai sofrer menos com temperatura, com variação de temperatura com os movimentos de uma pessoa usando o relógio no pulso então quanto melhor essa qualidade menos o relógio vai sofrer com isso então, a qualidade do relógio é um ponto que faz durar mais ou menos essa precisão. O outro ponto é a manutenção, no caso, quando o relógio é feito manutenção e é lubrificado. Quanto melhor a qualidade da lubrificação, mais tempo ela tende a durar no relógio, sem precisar de lubrificar novamente. Fez a revisão do relógio. Ficou lá nos 10 segundos por dia, 12 segundos por dia, 5 segundos, 15 segundos por dia. Ou seja, ficou dentro do que ele é aceitável, projetado, alguma coisa assim. Então, se ele foi bem lubrificado, com uma qualidade boa, a tendência é durar 5 anos, 7 anos. Já vi casos de 10 anos, o cliente falar que o relógio ainda está preciso, depois da última revisão. Ou assim, desde quando foi comprado. Por quê? Porque a qualidade é boa. O óleo bem feito, a lubrificação bem feita, isso vai fazer durar muitos anos a precisão. O outro quesito é a usabilidade, vamos por assim dizer. É a forma que você usa o seu relógio. Se você tem os cuidados devidos, que geralmente tem escrito nos manuais, é, não sofrer impacto exagerado, não bater muito o braço com o relógio em algum lugar... É, não sofrer bruscas alterações de temperatura, como por exemplo, você colocar o relógio num, num porta-luva de um carro, deixar no sol, depois pegar o relógio e ir para o trabalho com ar-condicionado, ou sair do ar-condicionado é, frio e, e, e ir para um ambiente totalmente quente. Quanto mais cuidado você ter nesse quesito do uso, mais a chance da, da precisão durar. Na verdade, não vai ser só a precisão que vai é, é, ser comprometida com esse perfil de uso. né? A qualidade, o serviço do relógio em si, o funcionamento em geral do relógio tem mais chance de dar defeito quando você tem menos cuidado. Mas às vezes o relógio não chega a parar, não chega a dar algum defeito mais severo, mas ele fica muito impreciso, fica oscilando muito. Por quê? Porque o seu perfil de uso varia muito. Inclusive já tem pessoas que até falam que quem, quem, quem altera muito, movimenta muito, bate muito, trabalha com um serviço pesado, nem é bom, nem é muito indicado o um relógio automático. Né, que tem a sua precisão diretamente afetada por, por essa, essas questões de uso. Mas essa usabilidade vai interferir na precisão do seu relógio. Ou seja, se você tem um relógio de boa qualidade, bem lubrificado, preciso, e usar ele legal, de um, vamos dizer assim, um uso normal, sem exageros, uma precisão pode durar 5, 10 anos tranquilamente. Pode segurar esse tempo todo. E aí, às vezes, você faz a manutenção preventiva do relógio, e o relógio nesse intervalo não apresentou nenhum defeito e nem a precisão dele foi afetada. Mas, por outro lado, pode acontecer de você revisar um relógio ou comprar um relógio novo e com um ano você já perceber que a precisão foi alterada por causa desse esquisito. Às vezes você deixou o relógio cair e ele sofreu um impacto, o balanço foi movimentado, o regulador, alguma engrenagem deslocou. É, você sofreu essa alteração de temperatura de esquecer o relógio em algum lugar quente uma vez depois pegou, então pode acontecer. Uma outra questão também da usabilidade é, é o, o imã o relógio ele pode sofrer com a precisão se ele estiver imantado de repente você coloca, tem o hábito de colocar o relógio do lado de um rádio do lado de, um, de uma televisão, do lado de um aparelho eletrônico que emite muita radiofrequência, que pode interferir no relógio e também Próximo de imã, próximo de um alto-falante, de uma TV, você coloca do lado de um rádio, pode ser que ele, o relógio pegue imã. Ou junto com outros metais, coloca junto com chave, que tem imã, e aí pode ir imã para a caixa do relógio e fazer com que essa precisão seja comprometida. Então, quanto tempo pode durar a precisão? Pode durar pouco tempo, ou pode chegar anos, a 10 anos, como eu falei no início do vídeo. Isso vai depender desses quesitos que a gente trocou ideia aqui, a qualidade do relógio, a qualidade da manutenção, no caso de uma manutenção, e a usabilidade que vai interferir nessa questão da precisão, beleza? Espero que você tenha entendido o vídeo até aqui, obrigado por assistir tudo, por comentar aqui embaixo, como você já comentou ou vai comentar, e por deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo!